Olá, meu nome é Leandro e hoje eu estou aqui para falar sobre acessibilidade digital. Nesses últimos tempos, o que mais cresceu, e vocês sabem, foi a internet e a tecnologia. Hoje a gente pode fazer tudo pelo celular, pelo computador, tudo online. Mas, será que os softwares e apps estão acessíveis para... Pessoas com algum tipo de deficiência? Bem, na minha opinião, é um assunto novo e que requer bastante investimento. Então, as empresas estão se adequando a isso. A esse novo público de pessoas com deficiência, visto que a inclusão é, é muito importante. Mas também requer muito estudo sobre isso, muita forma de como tu vai implementar isso de uma forma que fique acessível sem erros, sem bugs algumas empresas não vão investir nisso porque elas focam em um público específico mais e se esse público específico tiver alguma pessoa com deficiência como é que fica Eu vou te dar um exemplo é, empresas que fazem softwares para órgãos públicos Órgãos públicos sempre tem concursos públicos e nesses concursos públicos tem cota para deficiente, ou seja, ela sempre contrata um deficiente e se um deficiente entrar numa prefeitura e utilizar o software de uma empresa e não conseguir, o que, que vai dar? Mas o que, que a tua empresa vai ganhar? com acessibilidade digital na minha opinião é, a empresa ganha por inúmeros lados porque se tu tem um software que é acessível para essas pessoas você ganha admiração você ganha visibilidade toda visibilidade retém cliente e reter cliente é uma forma de ganhar dinheiro então Incluir pessoas também é uma forma de ganhar dinheiro e fazer o bem ao mesmo tempo. E eu sempre digo que acessibilidade não é para um tipo de pessoa com deficiência, mas é para todo mundo. A inclusão tem que fazer parte dos planejamentos de uma empresa de software. Porque todo mundo usa tecnologia deficiente visual, deficiente físico, deficiente auditivo, então não pode se excluir esse tipo de pessoa. Bem pessoal, esse foi meu recado de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí nesse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve nesse canal que é muito importante para a gente subir e me sigam nas redes sociais que está aparecendo aqui no vídeo. Então é isso, até mais.